Beleza, cambada. Seguinte, hoje eu vim defender os jogos Indie, porque assim... Galera, eu juro pra vocês, muitos comentários por causa do vídeo sobre Linux não rodar jogos... Que o pessoal veio com a desculpa de que não, é que a questão é que não tem AAA pra Linux, até que tem. Mas a desculpa é que assim, é que tem mais AAA pra Linux, Linux tem mais Indie, não sei o que... E que Indie são jogos ruins, são jogos mal feitos, que fazem duas semanas só... Arrumou todo tipo de desculpa pra poder criticar jogos indie Como se não existissem jogos indies para Linux Quer dizer, pra Windows Galera, então assim... É que eu não consigo entender qual que é, assim, o motivo da crítica sobre jogos indie E é que é onde eu quero debater, porque, assim... A maioria dos argumentos deles é a questão de jogos AAA E a maioria dessa galera que fica falando que joga jogos AAA É pra ficar bancando de bonzão não é nem porque é bom ou coisa do tipo. Um... O que eu vim debater é o seguinte, galera. O que, que define um jogo ser bom ou ruim? O fato de ele ser AAA? Isso define que ele é bom? O fato de ele ser indie significa que ele é ruim? Porque assim, galera. O que eu acho incrível de jogo indie é o seguinte. Que assim, eles usam muitos casos. Na maioria dos casos. É o mesmo motor do jogo AAA. São desenvolvedores que inclusive já participaram de jogos AAA, é, eles têm a liberdade de fazer um código muito bom, muito bem debugado. Diretor do jogo, a gente tem caso que o diretor é o mesmo diretor de jogos AAA. Aí os caras contratam um, uma orquestra para poder fazer as músicas do jogo, contratam desenhistas profissionais que já desenharam para jogos AAA. Contratou empresas para poder fazer os efeitos sonoros. Contratou um monte de coisa e a única coisa que define que o jogo é ruim é simplesmente o emprego da palavra indie. Isso define que o jogo é ruim. É incrível isso. Eu já entrevistei empresa indie aqui no canal, galera. E eu sei que o currículo dos caras que desenvolvem os jogos é grande pra caramba. Eles já participaram de empresas grandes. Tem outra que eu estou tentando trazer aqui para entrevistar. Que eu conheci eles na BGS. Eu vi os estandes dos os jogos indie na BGS e eu achei jogos incríveis lá. Galera, o que define se o um jogo é bom ou ruim é simplesmente a diversão. Porque se a gente for levar em consideração se o jogo indie é ruim, Minecraft nem teria feito tanto sucesso. A Microsoft gastou 2 bilhões e meio para poder comprar ele. E era um jogo indie. Então assim... O que eu quero levar aqui em consideração, não importa se o jogo é indie ou se é AAA, o importante é jogar, o importante é se divertir. Ele ser AAA não define que ele é melhor. Você pode ter muito jogo AAA ruim e muito jogo indie bom. Tá? Então eu só quis debater isso, porque assim, tem muitos comentários que eu recebi aqui no canal por causa disso que me intriga a opinião dos caras. Você vê que na verdade aquilo não é nem opinião, é só um argumento para ter que defender o Windows. Beleza? Então eu estou finalizando por aqui. Somente definir os jogos indie e chamar a atenção de todo mundo. Tratem jogos indie com mais respeito. Tá? Tem profissionais grandes ali também. E para você que veio criticar os jogos indie, parabéns para você por não saber nada. Tá bom? Então é isso. Um abraço e falou.